Nós estamos a gravar isto na quinta-feira mais ou menos à hora a que Judas Iscariotes trocou o seu bro por 12 dinheiros Eu acho que em termos de marketing a Páscoa tem uma falha fundamental é que está sempre a variar Eu estava eu eu tipo no Algarve mas naquele, mas naquele dia eu tinha que apanhar o comboio logo para chegar a Gondomar para poder receber o compasso em casa e ias para, para o purgatório e aquilo era uma fila tu estavas no purgatório e tipo, eras o... 3423. Como é que tu... Quem é que achas, com a tua sorte, que tu tiveste na tua vida? Quem é que achas que era a pessoa que estava à tua frente e a pessoa que estava atrás de ti? Mas eu acho que muita gente te diz Ah, eu preciso ser magoado do que magoar. Quando nunca, tipo, foram magoadas a sério? Edição especial de Páscoa, o meu nome é Francisco, e trouxe um convidado especial, Calberry Finn. O que é que achas? <risos> <risos> não estava à espera desta? Não Sim, não, com chapéu, não gostas? Uh, gosto. E pai eu vou começar a adotar. e ah, achei a de palha. Olha, bom. mais uma semana que passou, eu começo sempre assim. Pois é. Espeço-me com a mesma e começo e com começas. a mesma. E pronto. Um, e eu uh, queria só deixar aqui uh, uma mensagem para vocês, caros ouvintes, espectadores: Para um, epá, é Páscoa, Jesus acabou de, de ressuscitar, que isto sai ao domingo. Epá, merece um like, porque um, ao terceiro dia, já viste, é fudido Esperar tanto tempo. Mano, não é isso. Imagina, imagina tu, imagina tu, és Jesus, estás Sim. a ver, maus aos 33. Uhum. Passar 3 dias, tipo, voltas à vida e uhum. vasas para onde? Achas, achas que ele empregou a Maria Madalena? Tenho quase a certeza. E vazou? Sim. Para o México? Tenho quase a certeza. <risos> achas que foi Mas isso? Mas repara uma <risos> que foi essa? Depois, não, não foi para o México, foi para a Colômbia. Depois Deus é Pablo. Ai, Jesus, ah, é Rezos. Rezos. Rezos Pablo. <Mas risos> Pensando bem nessa situação, nós estamos a gravar isto na quinta-feira. Mais ou menos à hora a que Judas Iscariotes trocou o seu bro por 12 dinheiros. Pois foi. 12 dinheiros. 12 pois dinheiros. Foi. Pois foi. Agora a questão é. Tu, tu a... trocavas-me por 12 dinheiros? Imagina se 12 dinheiros equivalesse a 12 euros. Eu não te trocava por 12 euros, bro. Sempre é um mais em mais. conta. Mas se imagina se 12 dinheiros fosse hum, 12 mil paus? Sim. Tipo em nota? Sim. Batiam-me tipo, 12 mil paus em nota. Encaixe. Cheque brisado, <risos> cheque branco. <risos> pá, eu ponderava. Não, não vou dizer que não. 12 mil euros para que me crucificassem no dia seguinte. Ah, não, isso não. Isso tinha que ser mais, bro. Mas, mas, mas o, o Judas sabia que ele ia ficar, tipo... Claro, claro. Assim? Sim. Ah. Era a pena. Pá, não, 12 mil não. Mas mas para Tem que haver uma coisa. Há com um montante, montante que, eu, que eu trocava. E, no, e, no, e não temias as repercussões de pessoas que eventualmente mas, gostassem de mim? Porque isso que eu sou, eu sou... Porque, repara... Jesus dizia aos seus seguidores para perdoarem para serem bondosos, correto? Por, por isso eu não sei o que é que aconteceu, a Judas Iscariotes, falta essa série da Netflix, o que é que lhe aconteceu depois <risos> do efeito. Mas... Ah, realmente não há a história dele, tipo, não, pode não haver é né? mas nós não né? fazemos puto Também não fazes bem puto, tia. falaste da Maria Madalena e ela não veio na, na versão oficial. não está no canal. <risos> <às vezes> <risos> Opa, imagina, eu se fosse, se fosse agora, se fosse agora, imagina se fosse agora, imagina que tu és o Messias. Uhum. E eu era o teu bro, que estava aquele linguadão, tipo, aquele franzquisto. Então, se eu isso... fosse o Messias, tu eras o meu Pedro. Pá, não sei, bro. Isso é... O Pedro é o principal. Ah, eu... Papa. Ah, o primeiro Papa. Ok, não, mas imagina, se fosse agora, e tendo em conta um, aquilo que eu sei das coisas uh, e o meu conhecimento, sobretudo, nível, sobretudo a nível de marketing, que é muito, um, e eu, eu uh, se calhar, até de borla, deixava-te ir e depois, tipo, criava um uma linhagem, uma linha de roupa estás a ver? Yeah, yeah, yeah. como fizeram com Jesus tipo fátima oh, e afins não é verdade é verdade a morte valoriza muito a obra eu acho que Ups. e é aquela é é morte irmão e yeah. é? é morto a morte do Messias olha por acaso isso hoje em dia quer dizer na verdade já na altura bateu imagina que Jesus não tinha morrido não tinha o um efeito de mártir né hoje em dia é muito mais fácil renta muito mais mas nós, nós não foi no podcast que conversámos sobre Jesus ser um influencer foi acho que sim acho que sim Acho que foi. Foi, foi, é verdade. Foi, é, tipo, foi. foi um foi o primeiro silêncio. É, aquilo espalha-se de uma maneira inacreditável. Mas eu, eu, eu não sei quem é que foi, mas, mas acho que foi pai, o, o Jim Jeffries que, que disse que Jesus tipo, a humanidade está a crescer constantemente, não é? Em termos de número? Não, em termos de tamanho. Tipo, há ah, dois okay. mil anos atrás creio. as pessoas eram mais sim, pequenas. Então um gajo obviamente que exagerou, mas disse que Jesus devia ter pai um metro e meio e que a cruz era deste tamanho. Então, <risos> <risos> e, então basicamente é o vítulo de ela gozar se tivesse na né? cruz a fazer, tipo assim, aos romanos. <risos> e, e safava se quando dizem é, que tenho, Jesus é grande. É, tenho ideia de ter visto isso. Yeah. Uh, mas... Pá, mas É, é engraçado que o, que o efeito tenha perdurado tanto tempo para que agora, milénios depois, haja pessoas que não sabem bem porquê, mas viajam 400 km para ir empanturrar-se de cabrito. E física que acreditam nalguma coisa. Eu, é desculpa. Mas eu, 400 km como assim? Sim, imagina, vais ainda 200, 200 km para ir ter com a tua família e para comer-se cabrito. Ah, sim, é verdade. E vazar-se. É a parte, Pá, Eu acho que assim. o Natal ainda há muita, ainda, ainda, ainda há muita gente que, que sente. Eu acho que a Páscoa é... É irrelevante para a generalidade da população Eu acho que, porque... tendo em conta a forma como eu vejo a vida, eu acho que celebrar o Natal é a rena, porque tipo, o puto acabou de nascer, não fez nada, e estamos a celebrar tipo... Nas... Não fez nada sim, ainda. Sim, sim, sim. Celebrar a morte de Jesus? Sim. Acho que tem mais sentido. Porque Mas... estás a celebrar a vida de Jesus. Sim, também é verdade. Mas eu acho que em termos de marketing, a Páscoa tem uma falha fundamental. É que está sempre a variar. Ah, sim, sim, sim. Portanto, eu... não, não, não dão tanta importância assim a... Há data em específico, não é? Mas o Natal também supostamente Jesus não, não, não nasceu. Não, não, não, não, não, acho que foi em fevereiro que ele morreu. Mas o muito mas em cima? Uh, mas, o, mas lá está, o Natal cai bem, sabes qual é que é o dia. A Páscoa nunca sabes bem qual é o dia. Pá, é uma falha de marketing grande. Deviam, deviam orientar isso. Ora, para falarmos daqui a pouco, pesquisa-me a história do, do Coelho da Páscoa. De onde é que foi o Coelho da Páscoa? Uh, não sei, bro, não sei, não sei. Não sei. Nunca, ah, nunca foi uma sei. coisa que eu me fiquei, nunca é. fiquei com curiosidade eu, eu, sem saber eu, Se calhar é daquelas informações que já me passou pelos ouvidos ou pelos olhos e que nunca nunca vi Mas tu alguma vez sentiste o Coelho da Páscoa? Não, pá, eu, eu, eu nunca senti... Imagina, eu quando era puto sentia, sentia o Natal, porque era puto, né sim E lembro-me de ter tipo sete anos e estar a comer aqueles queijos uh, que vêm em triangulozinhos sim, A barrar sim. e a ver tartarugas ninjas e merdas okay. assim Tipo, e senti-vos ao Natal e depois ver os reclames, estás ali da Polina e o Sentia isso mas, vai, aos 15 anos Não 15 anos, a a Boé Mas, tipo, aos 10 anos deixei de, de ligar a, a prendas porque, porque lá está Eu não mas gosto da não ias é à procura dos ovinhos Não, não... Eu foste. da Páscoa sempre, tipo, uma capa eu, eu sempre odiei a Páscoa Sempre odiei, tipo Odiei a Páscoa, estas palavras bem fortes Mas nunca gostei da cena da Páscoa eu gostava, eu gostava mais da cena de Natal, que é Eu vou passar o Natal à casa dos meus primos E tu ali a verdade me todo E a abrir prendas e o caralho uhum. E é fixe no, Na Páscoa é diferente Tens a cena do compasso, que já vou lá Daqui a bocado vou, vou ao compasso Ah, pois Tens é, muita... eu isso Tens muitas Olha, coisas uma, das, uma, da, uma memória muito antiga que eu tenho E que foi o primeiro pá, O primeiro sinal De que eu teria um sentido de justiça grande eu andava no infantário e fizemos a, a caça aos ovos mas era um eu estava nos 4 anos, já contas um ovo por pessoa e nós não sabíamos ler nada exceto o nosso nome, sabias reconhecer que era o teu nome e então eu vejo um ovo que diz Francisco tiro o ovo e como e depois o outro Francisco da turma andava às aranhas à procura do ovo dele não encontrava o ovo dele Lá se encontrou o ovo, mas o ovo era Francisco R. Era o meu ovo o que eu comi. Imagina que era o F. E então eu disse assim, pronto, agora ficas tu com o meu ovo porque eu já comi o teu. E a educadora, pá, que era uma grande, grande, mas era, para não lhe chamar cabra. Estava, <risos> <eu risos> espero que ele dissesse isso, era uma sim, sim. grande, grande, grande por, vaca. Foi para cortar, era, mas era mesmo. Hum, foi por causa dela que eu tenho desse infantário. Não. O ovo é teu. Pai, é daquela aquela burocrata mesmo, percebes? Está lá o teu o nome o é teu. O ovo, o, o, o, o, o, o, o teu nome está lá, o ovo é para ti. O outro puto ficou sem ovo e eu senti-me horrível por causa daquilo. E tu disseste que me comigo dele? Eu disse, eu disse... Quando, quando chegámos à conclusão, não é? Pá, já não, não mas eu tenho esta memória muito bem vingada. Tenho o cenário e tudo na minha cabeça. Obviamente que depois já há fabricações da memória. Mas tenho o cenário em que isso ocorreu. Tu não eras assim? Não, não porque eu nunca. juro-te, eu nunca, eu não me lembro de fazer merdas para a Páscoa Não, não estou a dizer, imagina que era contigo. Que tu comias ah, o ovo do outro sei, jogo bro, Não sei, ah, pá, se fosse eu tipo entrecosto, desde um rival. ovo de chocolate, <risos> eu aí ficava com os dois. Eu <risos> Agora, tipo o é ovo meu. de chocolate estava <risos> tá <risos> um bocado <risos> pegado, sinceramente. <Yeah>. E que ainda é surpresa. <risos> nunca foste a festa desse fui de chocolates. Não sou um gajo de chocolates. Que ainda é surpresa é uma coisa forte. É. É pena ao preço. Depois de 12 paus ba... por aqui. Agora é 12? Eu, eu sempre me que eu vi era 12 Contas euros. lá a história do a Coelho da de... Páscoa. A nível do Coelho da Páscoa, não há um consenso sobre a história porque é... okay. tem origens de praticamente de todo o mundo. Mim, tem origens pagãs. Diz-se que há relatos de que desde a Idade Média que já estava relacionado com o cristianismo. Okay. Mas não antes disso. Mas poderiam ser um coelho. Mas poderiam ser, é isso, não há é. grande há há certeza que tenha um coelho. Por pois. exemplo, dizem que foram os alemães que levaram o um coelho da Páscoa para os é. Estados Unidos. Okay. Uh, aqui na Europa é, não há tipo o um, um coelho o canguru. Pois, o calhar, canguru da Páscoa. Ou o koala. E cá é em Portugal, é o quê? Temos o coelho, mas imagina que um animal tradicional. Um, um um, uma cena mas tradici tradicional se aplicar, é é, tipo o lince ibérico em Portugal, o que é que se aplicaria melhor? Não temos nenhum animal. Portugal não tem ah, assim um animal que, que seja tipo. O galo de Barcelos, <risos> temos o, o galo. Não, do, mas, o galo de Barzelo. Sim, e o galo de põe, o o ovos, põe o ovos, ovos. Quer dizer, o galo Ao, não põe ovos, a galinha põe o Sim, ovos. sim, mas o, o animal. Ao contrário do que algumas pessoas pensam <risos> que o <ele> não põe <risos> ovos. O não põe ovos, de facto. Mas não é Portugal, nós não temos. <risos> nós em Pai, Portugal é. não temos. Não, não temos mas nenhum... a, a minha Páscoa sempre foi celebrada de uma maneira completamente. Ah. Um Não diferente, demora um Não bocadinho. É Mas Co como é quer, pá, para começarem, puto, estava de férias, pronto. Estás de férias, vais, eu ia muitas vezes para para o Alentejo, no caso. Passou que ninguém, ninguém ali, queria saber verdadeiramente o significado da ocasião. Creio que era o almoço. É. Yeah. E, e como e como sempre residir no centro da cidade, nunca tive a infelicidade de ser acordado pelo compasso. Ei, meu. Uma realidade que me escapou. Mano, sabes que. <risos> ter. tu teres. tu como eu. as pessoas que como eu têm a infelicidade de não serem católicas e viverem e terem sido educadas. atenção, a educação eu até acho que. ou seja, é a educação que a minha mãe me deu. sim. foi uma boa educação. Não tenho nada a apontar à educação que a cada velha me deu. ela <risos> vai ver isto que eu vou lhe mostrar. Um, porém. Uh, se, eu não, se eu não vou de encontro àquilo que tu acreditas e tu estás-me a impingir aquela, aquilo que tu acreditas em mim, é pá, aí vai haver muito choque. Yeah. E por acaso, a minha mãe sempre me disse uma coisa: ela sempre foi muito. Os meus pais, neste caso, eu vou para a minha mãe porque a minha mãe é queimada, estás a ver? Uhum. No, no, no que toca: o meu pai tem que ir atrás, senão depois não depois há... <risos> não há, porque o meu pai vai atrás. Uh, mas a minha mãe sempre me disse isto: isto não é mentira, tu podes ser o que tu quiseres na vida. Tu queres ser artista falhado? Vai ser artista falhado. Felizmente nós temos possibilidades económicas porque trabalhamos muito, porque rezamos muito e porque poupamos muito para poderes ter uma vida de merda e seres um inútil e poderes viver de não. E nós podemos te dar uma boa vida. Okay. Ou seja, vai ser o que tu quiseres. Okay. Queres ser malcriado para as pessoas? Não sejas, mas se fores a gente não te abandona. Mas há uma coisa que se tu fizeres enquanto estás a viver nesta casa que se tu te lembras de fazer Tu não comes nesta mesa durante uns tempos, não ficas aqui em casa, que era na Páscoa, quando o compasso ia lá a casa e eu independentemente do, do caminho, imagina a minha vida, Sim. eu estava eu eu tipo no Algarve. Mas naquele dia, Mas naquele dia lá eu tinha que apanhar o comboio logo para chegar a Gondomar para poder receber o compasso em casa. E, uh, e como tu disseste e daí, no ideia no início do podcast, a Páscoa varia boi de dias e é sempre um domingo. É Ou seja, um domingo de Páscoa, assim. Yeah, hoje em dia, infelizmente, nós não temos, não temos estas vidas porque Covid. Mas há uns anos atrás, quando estava tudo bem, não sei porquê, mas tipo uh, ano para ano e ano para ano, eu apanhava sempre, contigo e contigo, contigo às vezes, porque tu também. <risos> mas, uh, contigo, eu apanhava sempre uma bebedeira descomunal na, na, véspera, na de véspera da Páscoa. E houve um ano muito caricato que ainda hoje a minha mãe. É uma mágoa, tá, eu chumbei, é lá ver uma coisa, <risos> tu conheces muito bem, as pessoas que me estão a vir conhecem, conhecem que eu que lhes dou a conhecer, Sim. mas eu tive uma vida muito, não sou uma má pessoa, não faço merda a ninguém, Sim. tipo, tento não prejudicar as pessoas, mas eu, como filho, não como pessoa, mas como filho, sou um mau filho. Fizeste a tua cota parte de merda, percebes, importante. eu fiz bastante porcaria. Cometeste vários erros. E eu nunca vi a minha mãe ficar tão magoada, não magoada acho que é uma não, chateada mesmo, fodida, vá, uh, com isto que aconteceu, que foi foi, foi para aí há 4 anos atrás que nós fomos para os maus hábitos e ficámos completamente desgraçados, Francisco. Isso é uma redundância. Não, não, não é porque isto é importante. <risos> completamente desgraçados. Olha, aliás, eu lembro-me perfeitamente este gajo levou-me a casa tinha... não, não foi nada há 4 horas tinhas o Fiesta, meu. Foi para aí há 3. Uh, foi 3 anos foi yeah. três, eu lembro-me bem disso de, dele chegar a casa e eu, eu, eu, tipo, eu lembro-me de sair do carro e ver tudo, tudo em efeito em feito, <risos> um, aquele efeito túnel. túnel e olhar para o Fiesta e Bazar estás a ver tudo torto ele deixou-me em casa e uh, eu entro em casa às 7 da manhã deito-me na cama a dormir às 9 da manhã nesse ano porque eu, o compasso pronto, não estás a par da, do, do horário do compasso mas de ano a ano eles mudam ou seja, ou num ano é de manhã no outro ano é de tarde okay. naquele ano era o, era o ano da manhã. Então, eu deito-me a dormir às 7 da manhã. Vamos imaginar que às 7 e 10 estava a dormir. Às 9 e um quarto, estava a minha mãe aos berros. A acordar-me. Tipo, a acordar-me para, para receber o compasso em casa, bro. Não sei se tu, toda a gente já, já acordou com berros. Se tu dormires 7 horas, se estás sóbrio, dormir 7 horas, e alguém te acordar aos berros, tu acordas meio-não. Tipo, que nem que, que, que, que, que, que eu estou, estás a ver? Agora imagina, tu dormires... É. Ainda estavas completamente bêbado. Pois está! Porque... Ainda tinha começado a destilar. Ainda <risos> estava na fase... <risos> ainda estava a destilar. Está o meu corpo aqui. ainda estava acordado. Mas Com essa bebadeira é mesmo se acordasse às 11. Provavelmente, sim, hidratado. sim, mas tipo... Eu, eu deitei-me, tinha dormido duas horas, acordo com a minha mãe, ó oh, João Paulo, ó oh João Paulo, estás a ver? Bro, o João Paulo é tipo Francisco, quando é o segundo nome, sim, que agora é, esqueci-me do teu, desculpa. Não tenho. <risos> mas tipo Luís Bernardo, estás a ver? Sim, Luís sim. Bernardo, Já fechaste merda. Eu acordo, eu acordo, eu acordo, todo, todo, todo pássaro maluco, todo... Acordo, eu durmo de boxers, sempre, estás a ver. Uh, por acaso, nessa noite, estava, cheguei a casa, estava muito bêbado, mas tive condições de tirar a roupa. Então, dei me na cama de boxers. Eu acordo, eu, a minha casa tem dois pisos, eu estou no piso de cima a dormir, e não sabia que era o compasso. Esqueci-me completamente. Então, como é que eu deixo uh, do meu quarto de boxers? Só que a merda chata é, eu estava com... O eu não estava eu não de pau feito, mas estava com aquele pau meio gás porque estava tipo a dormir e estava, não sei o <risos> que Não estavas com um caralho, estavas com um carago. Estava com um caralho, exato. Estava com aquele pau tipo a meio gás e estava com uma pinta, uma pinguinha, estás a ver, na ponta, porque se calhar, <risos> opa, não sei, isto aconteceu, isto isto é, isto é. Onde é que que, que, que as não, pessoas já conhecerão? Não, não, não, porque imagina, eu devo ter chegado a casa, eu devo ter ido à casa de banho e não sacudido bem importar estava bêbado, não é? Até só ah, era okay. difícil, mas o bêbado era mais. Sim. Então, tipo, metia, metia para dentro, metia os boxers, daí Time, passou duas horas e ainda estava tipo com uma pinguinha Então foi a dar-me a dormir com um mijo uh, Acordo Deixo, deixo, deixo... As, escadas. As escadas Tá O meu pai, o meu irmão, a minha irmã A minha mãe e estão cinco bacanas Vestidos de branco com o nosso... <risos> tipo, Vestidos de branco, né Com aquela túnica de branco Com o nosso senhor aqui numa cruz E <risos> eu olho para o meu pai E está o meu pai olhar assim para mim tipo muito sério Está tá o meu irmão tipo com cara de gosto tipo... Bioba de merda, está a minha irmã a olhar assim para mim de cima a baixo e está a minha mãe, bro. Lívida. A minha mãe é uma pessoa pequena, é uma mulher pequena. Uh, a vida pesolhe. É se estás de meia para baixo, Zé. Uh... Eu nunca vi ela de corpo. Era a idosa. Os olhos dela. Eu estava. Pareceu o com de olhos. Eu sentia mesmo o, o, os ombros dela de ficarem mesmo <risos> levezinhos, assim, estás a ver? Eu estava assim à beira dela e estava já assim para, se ela me dar eu tirar a mão. A minha mãe diz-me só assim, João, uh, aí está o compasso a olhar para mim, foi estúpido. Estás a ver? Claro, acho, claro. Que, acho que um puto se queria grisar, mas não se riu. <risos> e estava o compasso muito sério a olhar para mim, a minha mãe diz-me, João, se faz favor, tipo, uh, uh, vai-te arranjar. E eu olhei para aquilo, na minha cabeça fiquei tipo, bro, o que é isto? Subo as escadas no meu quarto pego na primeira merda, que tipo, pego no a roupa tipo, Provavelmente pego. ainda era a roupa da noite visto, anterior Não, não, não, não era daquela, tipo aqueles trapos de casa, só para andar em casa Visto uns calções, pego numa t-shirt e deixo E qual, e qual era a t-shirt, mano? Que, eu tinha, que, que qual, pá, Daquelas que foi a primeira merda que eu peguei no meu quarto Quarto escuro, tudo escuro, vou à merda da mão da roupa, pego numa t-shirt, vista a t-shirt Qual é que era a t-shirt? Queres que eu te mostro qual era a t-shirt? Quero! Era esta t-shirt aqui <risos> Apa por favor. Eu lembro-me <risos> dessa tua t-shirt. Yeah. não acredito. <risos> e pronto, mano, e pronto, e pronto. Pronto, para quem nos está a ouvir, depois eu vou pôr isto em edição gráfica: a t-shirt diz Jesus is coming, hide the porn. Pronto, e, e passámos o compasso todo, tipo as Ave Marias e o Pai Nosso e o caralho. Eu estava com esta t-shirt e estava, e estava, foi um ambiente muito Bem engraçado. Mesmo. Senti no. no, no... Se calhar não percebiam o inglês. Ah, percebiam. <risos> percebiam, bro. O padre Cara, deu assim mais umas não vezes. Não era padre, era, era pessoas Mas para bem dizer, eles venzem quando vão ao compasso. Ou até podem ter achado que era uma homenagem. Não houve reação. Uh, não, tipo, foi, foi gélido. Eu cheguei e estava tudo calado. Estavam a falar. Mas feito bosta suficiente. Estavam a falar, mas pronto. E passou o compasso. E tive uma semana sem. A minha mãe não me falou durante uma semana. E, por, e porquê é que a tua mãe se importa tanto com o compasso em específico? É que para além de ser um, um desrespeito à divindade, é um desrespeito também à instituição. Tens ali um contacto próximo com a igreja, não é? Com a presença terrena de Deus. E portanto tens que estar presente, é isso? Não é porque, isso que pesa tanto para ela? Para a minha mãe, o compasso, receber o compasso. É receber o Senhor em casa, ok. Tipo, é estás a receber o Menino Jesus em tua tô casa, estou a perceber. A perceber. Uh, então tens que estar em termos, não é? Tá certo, percebo. Até decoram as entradas das casas, bro, e tudo, sim, sim, sim. sim. Epá, eu, mas é uma coisa que sempre me um ultrapassou muito: que é porque raio é que eu estou a receber como marmelos? Onde aquele gajo ali eu conheço, tipo, foto de à mulher que eu já vi. O outro gajo, estás a ver, passa a vida toda a dizer mal das pessoas no Facebook. ou também já vi no Twitter. O outro não conhece. No, no conheço, Twitter no, no Facebook? No, no Twitter. Facebook, é, tem-se Facebook. Os outros dois, não conheço lá nenhum. Mas agora vamos vestir uma coisinha branca, vamos pegar num, num saco opa, para pôr dinheiro, não é? E vamos Sim. meter o nosso senhor aqui numa mão. Sim. é pá temos que nos comportar à vida destas pessoas agora. A religião também tem essa função social. Portanto, obviamente há, há a contrição de tu perdoares pelos pecados, né? sentes um arrependimento, isso faz muito parte da cultura crista e católica em particular. Mas a, a religião, no, no geral, tem essa, essa, faz essa offset. Há, uns, há estudos muito engraçados de como tu, se fizeres uma coisa negativa, mas depois uma positiva, vais sentir-te melhor. Sim, mas, mas sabes... E se fizesse uma coisa positiva? és capaz de depois fazer uma negativa ou seja, mas estamos a falar positiva e negativa no sentido de generosidade bom, bondade versus egoísmo em muitos casos fazeres algo que te satisfaça ou seja, mais hedonista e tu és um hedonista por excelência portanto estás cagado para isso não, não, não, porque atenção porque eu, eu não concordo é com é, é isso que tu disseste hum. esse pensamento estúpido e bastante que estás a ver dos anos Sim. 2000, antes de Cristo um, de dizeres que tu eu posso fazer merda tu arrependido vou fazer uma coisa boa e a coisa boa vai é compensar aquilo que eu fiz entretanto sim. isso é estúpido Mas atenção claro que claro que promove mas isso até é uma é uma moralidade que o ser humano desenvolveu não sabes é propriamente da só da religião sim não é mas a religião cristã neste caso promove, promove muito porque é, tu estás arrependido ah, claro. pff, andaste a meter os palitos à tua mulher claro. Vamos, vamos imaginar que isso é errado. Não, mas lá está. Mas, não, não deixa de ser tudo um ótimo marketing. A assim, cena de te poder salvar até o último momento. Se tu te arrependeres no último microsegundo ou nanosegundo da tua vida, já poderás... passa ser não, não, não é bem assim. É. Não, tu, tipo, tu vais de queixos e ele Não, se na Bíblia, Deus por por genuíno. genuíno... Sim, mas não é assim. Na Bíblia, vem lá. Tu vais de queixos, está lá dito. Ok. Página 723. Ok. Foi o Lucas que escreveu. Okay. Se tu fores de queixos, Sim. tu depois vais para um lugar chamado purgatório. Não, isso, isso depende do nível do teu arrependimento e da tua consciência. Não, mas tu vais sempre. Que vai estar lá depois, do, é o Pedro? Sim. O Pedro está lá em cima com, né? com, com, com, com um iPad com... hoje em dia a ver as <risos> merdas que andaste a fazer durante a tua vida. <risos> e tu tens que não de arrependimento. Não, isso ninguém, ninguém está a ver nada. Isso é no, no dia do, do, do juízo final. Imagina... No dia do juízo final Quem ainda cá está vai a voar para o céu Pois é, é mas, não, mas os maus ficam exatamente que é para sofrerem também ficam e depois abrem-se fossas E caem todos para o inferno Imagina isso Pois é, pois é Há um filme até como o Kevin Hart sabes o que é Kevin Hart? Não é James Franco bro. James Franco é isso Que é com é um né? atores conhecidos E o cara é tipo yeah. a Rihanna E o cara ali é Como é que isto se chama? A Last Day on Earth É uma merda yeah. assim É sempre uma merda desse filme Pois é, é tipo, mas é mesmo engraçado Aquela merda Que tu vês eles a começar yeah, a voar E ele diz logo Gosto <risos> muito da Rihanna mas agora enquanto agora. atriz Não, mas ela não está a fazer agora. O papel do Rihanna Não, mas a Rihanna Nesse filme está a fazer O papel do Rihanna. Eles estão a fazer tipo, okay, okay. São, tipo, figuras, figuras públicas okay. estão, lá todas. Não estão não numa casa. Eu... Mas imagina, Francisco, por acaso, uma coisa que eu já pensei: certo. até gostava de saber a tua, como é que seria a tua cena. Que é. okay. um, e até foi no solo que já falámos do Soul. Certo. Que de, estão lá as almas todas tipo, a falarem umas com as outras numa fila. Né? Uhum. E depois também gostava de saber, de saber a tua. Um, morrias agora uhum. e ias, ias para, para o Purgatório. Uhum. E aquilo era uma fila. Estavas no purgatório tipo, e parece o 3423. Certo. Como é que tu. Quem é que achas com a tua sorte que tu tiveste na tua vida? Ok. Quem é que achas que era a pessoa que está à tua frente e a pessoa que está atrás? Tu fizeste tipo? um post de. Eu já fiz um post de. Se eu fosse para o purgatório, não, tenho, não ia para o céu nem para o. Estás-me inf... a dizer, se eu, se eu fosse parar o purgatório especificamente, com a minha sorte na vida, quem é que estava. Eu sei que isto é um bocado tipo nós vemos ser um bocado tipo uma pois, chapada mas, rápida mas estavam não estavam é? estavam pessoas muito irritantes a minha, era uma eu já escrevi sobre isso era uma grávida não olha atrás de mim sim exato atrás mas de grávida mim, influencer atra, atra, <risos> não é tipo... atrás atra, de mim estaria uma pessoa apá que que não teria interesse nenhum com, com quem eu conversar opa, e de certa maneira eu nem queria olhar para trás, percebes? Ou seja, eu perdi a hipótese de olhar para trás, hum. só, só, só podia dirigir-me para trás. dirigir para dá-me um nome de um, um uma figura pública para as pessoas que estão a assada, uma figura pública. mas já penso nisso. Estou a caracterizar primeiro, tenho que ir do, do geral para o específico. E à frente estaria uma pessoa que não se calava, pai, que só dizia merda. Mas tu Portanto, ias conhecer alguém na fila atrás de mim? Não, sim, sim, não, sim. não uma, uma claro. probabilidade, quer dizer, tu conheces tu, alguém que o óbvio é o mundo todo, Mas vocês falam com todos a mesma língua, atenção. Sim. pronto. Então atrás uma... de mim, pessoas sem é verdade, interesse tinham pai, pai. Nem me apetecia, nem me apetecia tipo, arriscar o contacto visual para não haver aquela conversa. Quem é que poderia ser? Cláudio Ramos. Era o que eu ia dizer. Cláudio Ramos, automaticamente. Era o que eu mas eu também não tenho assim um conhecimento tão grande das celebridades e etc para, para divergir muito. E à minha frente estaria uma pessoa que eu estaria a ouvir a qualquer hora, o Pedro Guerra. Ah yeah, mano, estavas fodido. Porque mas já mas, estavas yeah, fodido, bro. Porque imagina o Cláudio Ramos, olha, mas atenção. Tu com o Cláudio Ramos ao menos vais saber que vai estar num spot a cheirar bem. a cheirar é bem. Cheira? Cheira-me um bem, bem gajo. Uh, por isso... Não sei, pode ser estereótipo. Não, não, cheira... Ah, pois é. Não, não, cheira bem que já estive com ele. Uh, cheira bem bem, gajo. Cabrão, cheira bem. É Daí se tira tipo o chapéu. <risos> Pedro Guerra. Coitado. Pedro Guerra era fudido, mano, yeah. E este dia estavas ah, no então, spot é de merda. É suportável mesmo. Yeah. Olha, por exemplo, eu acho que não ia ter assim tanto azar. Imagina, eu ia ficar... À minha frente tenho a certeza que ia ser uma influencer. Uhum. que estava grávida, não teve o bebé, atenção estava grávida, estava grávida mas estava tipo aquela Ei, mas grávida a chorar 7 meses estava a chorar porque a criança nem sequer nasceu meu. e estava com ah, dor mas, tido, mas, eu mas eu atenção posso... mas ela já teve o por tudo não, que queria, não, não, porque não, normalmente não, as bro, per... imagina... eu aposto que uma grávida se morre tem passe direto para o céu porquê se morrer a grávida Bom, porque é, é muito complicado porque, então imagina não, que é uma não, gaja que viola é um bacano é e fica grávida tem prioridade não, mas imagina, a gaja violou um bacano ficou grávida do bacano mas tem prioridade ah, okay, okay. que é? te vai para o céu Que violou Ah pois! Ah! ah mas tem prioridade violou, bro mas, mas tem prioridade mas... Porquê? Pera aí, Pera aí, mas tu estás no céu, não estás no autocarro Mas tu... Ah, mas tu Quer tu... dizer ela é que foda ou é que me foda? Peraí ah, A tua, especific... quer, a a tua especificidade, especificidade a era de uma influencer que tinha violado um, um homem ficado grávida dele e que tinha morrido aos 7 meses de gravidez uhum. Era assim tão específico. Era específico, sim. Pronto. No entanto, o facto de ela ter violado ou não Não fazia diferença nenhuma, era só para lá estar. Eu... Não, mas não ia automaticamente passar, porque fez merda, violou. Pois, pois, pois, está bem, ok, e atrás. Era uma gaja de... Ah, e, e tipo, isso, isso... Que é que é? Uh, Não, e o Instagram dessa geija? A... Ah, porque ela tá... estava. Nós neste céu, tu morrias e lavas o telemóvel contigo. Estás a ver? Então ela tipo, mostrava-me a mostrar o, o feed do Instagram dela, tudo em beijo, estás a ver? Que é que ela... Pronto, essas cenas todas que me irrita atrás de mim. Eu atrás de mim ia estar uma pessoa que eu até respeito. Deixa-me pensar. Aí é uma Júlia Pinheiro, meu. Estás a ver? Uma Júlia okay. Pinheiro, que é uma gaja... Porque imagina, tínhamos conversa, sim. ela após que sabemos é Sim, sim, de foda De vidas. que é o que filho. tu queres saber? É Mas a... numa pois, fila, É como ter a revista. era Pinheiro é uma é, pessoa com alguma elevação, claro. Eu acho que a Júlia Pinheiro dava um bom uma boa pessoa para estar no purgatório à espera de ser atendido. E à minha frente está só uma pessoa chata. A ver, então eu entrava, eu ia, eu estava de costas, praticamente. O, que até okay. uma falta de respeito para o, para o Pedro, depois ia para o inferno por causa da gaja que está à minha frente. Porque ia chegar à de costas. Estragavas tudo no purgatório. <risos> então. Exatamente. Pá, mas, por aqui, mas imagina, se tivessem uma análise à tua vida, se existir mesmo, vamos supor que pode existir, Sim. tu achas que eras e achas que no final elas davam tipo. e havia uma porcentagem de zero a 100, boa pessoa que tu és. Qual era a porcentagem que achas que apanhavas? Pá, não sei, lá está, depende da escala Eu acho que até teria uma porcentagem relativamente alta que teria uma, uma porcentagem relativamente alta mas, mas depende do critério uh, O critério que nos dão Tipo, ser uma pessoa o ajudar o próximo Ou critério... não fazer merda Tentar ser não, não, pronto, respeitador Educado um Eu acho que tinha alta em qualquer caso Agora a questão é assim Se era muito alta Se era tipo um 90% Depende da escala que... Também já fiz merda, não é? Pois já, é isso, também já fizeste merda E já Mas magoaste já pessoas Já pessoas E se calhar conscientemente Que não, tu sabias que ias magoar aquela pessoa Percebes? Pá, não sei o que é que te referes em particular imagina, tu imagina eu vou fazer mas, isto e vou por magoar exemplo, aquela pessoa mas, eu sei que vou fazer ent, isso no entanto, se, se fores pela métrica do arrependimento sempre que isso terá acontecido eu fiquei arrependido, a mim custa muito mais magoar alguém do que ser magoado duplica, o, duplica não multiplica o efeito entrar no... tu, gosta... tu gostas mais que te magoem? não é eu gosto mais que te magoem eu lido melhor se magoarem do que se eu magoar alguém que não queria -se. Estou curioso agora uh, Olha, vamos ver Eu, li, eu lidaria melhor Isto numa situação hipotética Que não ah. é tão hipotética, na verdade Eu lido melhor que se for traído Numa relação Do que se for eu a trair Achas que lidas melhor com a tristeza Do que com a culpa, basicamente Sim, opa, não é com a culpa é, eu, não, eu não gosto de, de Infligidor às pessoas, ou, às pessoas ou, ou aos seres, na verdade De maneira nenhuma Pá, e yeah. eu por acaso nisso aí nunca... eu sou mesmo... sou op... não eu sou muito oposto... Não, eu sou oposto disso, meu. Eu prefiro Sim. magoar do que ser magoado, Eu sei, eu é? sei, pá, mas eu, eu, eu não... Mas se calhar nunca te magoaram a sério, mano. Já, já, já. já? já. Para, imagina, eu acho que... Já. Assim, não, não vou estar aqui a medir pelos ah, e dizer, magoaram mais a mente que a ti. Sim. Isso não é estúpido, não é? Mas eu acho que muita gente diz, ah, eu prefiro, prefiro isto do que magoar outras pessoas, não é? é. Prefiro ser magoado do que magoar Quando nunca tipo, foram magoadas a sério? Mano, lembras-te Daquela história das massagens? Lembro-me Achas que isso não magoou muito? Hum. magoa, não estou a dizer que não Não estou a dizer que e, a tua dor e é magoou, menor E magoou mais do que coisas que eu fiz depois Ok, ok Pá, mas Magou eu... menos, desculpa Só que imagina, eu lembro-me da última vez que estive mesmo tipo, no lodo Sim E eu nem sou uma pessoa de, de estar de, de ficar a bater patinhas no lodo e eu prefiro pá, Peço imensa desculpa, mas eu prefiro Ser a outra parte okay. Do que ser a parte em que eu fica Eu acho que é mais normal Eu, eu, Mano, eu, eu, eu, tenho, eu, sinto, eu sinto essa responsabilidade pá, no, no que me diz respeito não. Porque é isto, porque imagina Tu tens as éticas, as normas E as coisas todas que te metem uhum. Mas E, e para pá, mim inevitavelmente sou eu. contigo Sim não se eu... vivemos na era do individualismo É verdade, é verdade O que interessa, o que interessa é como tu te sentes contigo próprio Desde não é isso, isso mas imagina, navegar se... o resto Se tu a cagar para os outros todos para... Mas não é, isso, mano, não é isso, imagina Eu se estiver bem comigo próprio, eu estou bem com as pessoas que estão à minha volta Sim, depende Se tu para estás bem contigo próprio tens que magoar alguém que está à tua volta Deixas de mas, estar bem com sim, essa mas pessoa isso aí é um essas em particular Não é necessariamente um psicopata Tu podes tomar determinadas decisões Em teu proveito que acabem por prejudicar pessoas à tua volta e tu lidas perfeitamente bem com isso, porque o que interessa no final não é o rácio, é o teu bem-estar. eu não estou a dizer que lido bem com com isso, estou a dizer que prefiro isso, mas imagina, eu não vou magoar, olha, imagina, olha, eu com namoradas, família, amigo, eu não vou magoar aquela pessoa de propósito para sentir adrenalina, ficar de pau feito e ir masturbar -me para eu não um canto. Não, tu gostas de magoar alguém tu tudo paras com cara. determinados cenários na vida em que tens que magoar Pronto, mas mas é isso que eu estou a dizer mas acho que é bem interessante porque, mas, não, eu falo assim mas depois há merdinhas <risos> não é verdade isto é verdade e cada vez acho acho mais isso eu, eu falo muito de papo cheio sim. Sim, sim, e, sim. e e, e hum, às vezes é assim que acontece mas muitas vezes eu, eu, eu, eu cada vez mais eu fico tipo foda se eu gostava de ser mais como mais que sou ok Pode ser, uma, pode ser um mecanismo de defesa pode ser. Olha, estava a pensar Lembras-te quando falámos sobre Naquele episódio em que falámos sobre relações Eu disse que me magoava sempre Porque depois Adiava terminar com a pessoa Porque é esse medo de, de magoar Eu prefiro que a pessoa Termine comigo Do que eu terminar entendes? é mas não não, não. Eu entendo, Opa, entendo, entendo. É, é, é absurdo é absurdo em alguns pontos porque Uma imagina que também acho que tem que trabalhar pessoas eu acho que deve ser um bocadinho menos assim sim porque imagina eu não sei como é que é mas há aquele breakup que é meu marado que é te chegas e tu dizes assim porra olha não me sinto bem contigo acho que isto não está a funcionar não sei o que não sei o que mais e estás a ser honesto estás a usar frases clichês mas estás a ser honesto né? tipo, uhum. isto aqui já não dá mais mas tu nunca és realmente tipo, honesto para a pessoa eu pelo menos não consigo ser porque senão é eu, eu, eu quero ser boa pessoa, quero ser a pessoa mais, mais fixe, todas, para ti, neste momento de merda. Sim. Mas, mas tu, tu vais ficar sempre a pensar o que é que eu fiz. Porque eu não vou ser honesto contigo, para não te magoar. Mas, mas calhar se eu fosse mesmo tipo, foi isto. Estás a ver, olha, foi isto, eu quero, eu quero aquela, tipo, tu já não me daste tesão, já, isto já não é aqui, eu estás a ver. E aquela pessoa vai ficar na merda, mas calhar ultrapassa muito mais rápido. A primeira semana, a segunda semana de breakup do que depois andar um às vezes a pensar: foda-se de tudo, este bacana, este bacana agora tipo, cagou para mim. Uhum. Percebes? Pá, há, há muita nuance neste tipo de... <risos> <risos> Pá, não consigo. É uma palavra tão boa que nós estragamos a dar o título ao podcast. É quando tu vês os títulos dos filmes no filme, <risos> é isto, é isto. Agora já entendi. Exato, fez-se luxo. É. Pronto, é Quanto isso Quanto tempo temos, Bessa? 35 minutos Acho que pode ser assim, um bocadinho mais curtinho este episódio Para o pessoal recuperar uh, Do cabritinho Pois não é, não, é, não. é, verdade, é verdade Mas não se esqueçam de deixar like e subscrever Por favor Comentem Isto é incrível, só uma coisa que é Eu antes de Isto acontece, acontece com muita gente Eu antes de ter o podcast Eu era aquela pessoa Que sobretudo em plataformas de Youtube Não é? Um, que quando vi... eu nunca, de... nunca dava like, eu nunca, da... tipo, subscrevia, dava like. Porque imagina, ah, eu via aquele vídeo e automaticamente me aparecia, tipo, na ah, sua. É, é, é. um, e agora, quando eu vejo pessoal a pedir like, eu fico, bro. I feel it! I feel it, irmão! E dou like. -me like. lá mesmo e aqui! E dou lá mesmo aqui! <risos> e este gajo já É, não, é, não. Visto, não. é, é eu, eu também! Eu escrever pelo... já, já subscrevia, mas dar like era raro! Por exemplo, no Instagram, eu quando vejo pessoal a pedir like mesmo, pá, isso aí eu distancio-me um porque o Broé, o Instagram é uma plataforma Sim, diferente! O like é péssimo! Não, mas no YouTube, principalmente como, como aconteceu há duas semanas em que nós pedimos like tivemos muito mais likes do que o normal e o YouTube levou levou o vídeo a muito mais pessoas novas Pá, é, é ótimo para para promoverem para apoiarem dá like comentar querem uma sugestão de comentário digam-nos se a vossa família acredita na Páscoa não, não eu acho, eu gosto gosto e mas a, mas eu vou vos dizer uma, acho uma coisa acho mais importante que já é, os os os, os, os que estão lá os que, estão, que vêm sempre isto é assim vocês partilhar, darem, partilhar, darem like nisto, chegar a mais pessoas. O que vai fazer com que mais pessoas vejam isto? O que vai fazer com que haja desacordos entre nós e essas pessoas? O que vai fazer com que haja conteúdo e eventualmente vamos ter tweeters tipo, aqui? e a dar tipo confronto, ou seja, vocês querem ver confronto em direto? Fácil. <risos> pois. E como já viram não nós... Nosso... Não, a gente não foi, Nós gostamos muito... De... Joana Ar... <risos> Não, é isso, é isso, é isso. É nós acho. gostamos muito de... de armar o cão. Ah pá, se atrás, eu, portanto... eu, eu adoro, eu adoro. Eu nasci para... Eu não nasci para isto, nasci para, para, para, para picardias. É direto. Yeah. Meter a coisa mas pronto é que isso na fogueira. acho que chegámos ao fim deste podcast pronto. espero que apreciem o cabrito ou o que comam e ou até a próxima tá. semana comportem-se